Os mapas que nos trouxeram até aqui não nos levam uh, para o futuro, não dá. As minhas fichas neste momento estão na computação quântica e quando nós tivermos a computação quântica uh, a sério, a revolução acontece. A União Europeia alinhou com a China, não foi com os Estados Unidos. E tipicamente nós tendemos a achar que a transformação digital passa apenas por sermos mais, termos mais ICT, mais infraestrutura, mais hardware, mais software. Não é isso, é... são comportamentos novos. São formas de ver o mundo novas, quando os youtubers uh, dizem mais à população jovem do que qualquer jornalista, por mais sério e credível que seja. As fake news, basicamente, decorrem do facto de nós termos deixado de confiar no intermediário, no jornalista, no órgão de comunicação social e passarmos a confiar muito mais direto muito mais em nós próprios, uns nos outros. Na verdade, esta é uma revolução em curso que ainda não está, não está finalizada e que não atingiu a plenitude das suas capacidades. O presidente Bolsonaro ganhou as eleições quase sem sair de casa e sem nunca ter falado aos jornalistas. E ganhou as eleições. Comunicou diretamente. Isto é interessante. A transformação digital não está a ser acompanhada da transformação cultural. A cultura da organização não está a mudar. Tu começas a ver novas formas de organização que são muito interessantes. Tipicamente, organizações mais líquidas, Porquê? Porque tem que ser mais flexíveis, porque tem que se adaptar muito mais rapidamente, porque a velocidade das coisas, extraordinária, nunca antes vista na história da humanidade. Porque o alinhamento tipicamente fa fazia-se na vertical, cadeia de comando, e hoje achamos, e eu acho, que se faz muito mais na horizontal. As organizações não estão a perceber isto, porque isto é uma mudança muito grande, na forma como elas próprias se organizam. Não posso ser livre de, para escolher o contexto o contexto de trabalho que me torna mais criativo, mais eficaz, mais produtivo. As tecnologias permitem isso hoje. A forma que nós temos para sobreviver a esta revolução e a esta transformação digital é voltarmos a valorizar as pessoas. As PMEs vivem numa encruzilhada. Isto foi assim, uma espécie de overload de informação. A tecnologia, de repente, passou por permitir tantas coisas, tantas coisas. Nós não nos apercebemos quando começamos a olhar para as coisas, as coisas já estavam desatualizadas e as ciências sociais demoraram muito tempo, e estou à vontade para falar porque eu sou de ciências sociais, demoraram muito tempo a vir a chegar a isto. Nós não vamos ser substituídos e vencidos pelas máquinas. Nós vamos ser melhores, diferentes, por causa das máquinas.